Alô, seguidoras e seguidoras do RMX. no ar, vocês que nos acompanham a partir de agora, estamos na Giro, que é o Grupo de Integração rio frente de Oncologia, com sua coordenadora, Rosemary Souza Farias, esse final de semana tem movimentação aqui na Giro. É o drive-thru solidário com as nossas comunidades. E a coordenadora, a Rosemary, conta para nós como é que vai ser esse evento. Olá, seguidores. Então, Márcio. É, o segundo ano de drive-thru, Almoço Solidário do Giro. É, infelizmente, ainda não foi possível a gente faz, retor, retomar os, os jantares em homenagem ao Dia da Mulher, que sempre acontece em dia 8 de março, no London Club. Então, esse ano, novamente, a gente está aí com a, o drive-thru Almoço Solidário. É, o, o prato, o cardápio, será macarro, macarronada caseira. Molho branco ou molho vermelho, bolonhesa, né? fica a critério do, do cliente e será R$ 30,00. Vai ser retirado no local, lá no pátio do London Club, é, nesse sábado, dia 12 de março, a partir das 11h30 horas. Então ainda temos alguns vales, né? alguns ingressos, como a gente chama, né? a venda. É, gostaria de convidar a comunidade em geral para participar desse evento de uma forma ainda né, distante, não temos como nos aproximar ainda, né? mas aqui fica o convite para todos colaborarem com o giro, a gente não, não deseja que essa data passe em branco, né? que a gente possa comemorar de alguma forma, e né, aliviando as mulheres do fogão, né? comprando seu almoço prontinho no sábado. Então fica um convite aqui para todos, a porção serve duas pessoas, né? ela é generosa, então é, fica aqui, vai ser muito bem feito, com o, a, o alimento do, do London, as cozinheiras são maravilhosas, então todos podem adquirir seu, seu almoço, com certeza ficará bem satisfeito. Osimel, e ainda para as pessoas que não adquirirem qual é o contato, como é que faz para conseguir esse convite? Então, o, está, estamos vendendo aqui na sede do Giro, né? a rua Tenente Arihal em 293, em frente à papelaria Tel. E também temos é, o telefone, que é o WhatsApp, pode estar encomendando o seu almoço, que é 3642-2691. Então pode estar encomendando via WhatsApp, que a gente vai reservando e a gente vai conversando a forma do pagamento. Recebemos piques, né? então cai direto na conta do giro também. É uma forma fácil para evitar que a pessoas, as pessoas tenham que vir até aqui. Né? Então facilita bastante para as pessoas também, daí ficando só para ir retirar lá no Londo. Muito obrigado a Rosimere Souza Farias, coordenadora do Giro, aqui no município de Mafra, e mais esse evento, mais uma vez, né, pedindo aquele auxílio, a participação da comunidade, das comunidades Rio Mafrense e Rio Negro e Mafra, unidos nesse momento.